Olá amigos, paz e alegria em todos os corações. O homem de bem, esse é o nosso tema de hoje que nós vamos apresentar aqui para vocês. Por quê? Um dos temas que mais chamam a minha atenção no Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos encontrar no capítulo 17, Sede Perfeitos é o título desse capítulo e o item 3 traz lá os caracteres do homem de bem. Isso porque se o Mestre Jesus e a doutrina espírita nos ensinaram que fora da caridade não haveria salvação, nós, consequentemente, temos que praticar esses ensinamentos se nós quisermos ser salvos. Contudo, dificilmente nós conseguiremos praticá-los se nós não nos esforçarmos para sermos homens e mulheres de bem. Precisamos disso para praticarmos a caridade verdadeira, consequentemente, iremos irmos para a felicidade, e para um lugar, lugar melhor, sermos salvos. Resumindo, nós podemos descrever algumas dessas características dos homens e das mulheres de bem. Falamos homens no sentido de humanidade. Pois bem, o homem de bem, possuído pelo sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem sem esperança de recompensa e sacrifica o seu interesse pela justiça. O homem de bem é bom, é humano, é benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de crença ou de raças. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito, do qual deve usar sempre ser usado para o bem. E disso ele não se invaidece, porque sabe que Deus que lhe os deu, também poderá retirá-los. Se a ordem social colocou Homem, sobre sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa sempre de sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para lhes esmagar com seu orgulho. O homem de bem não é vingativo. A exemplo de Jesus perdoa as ofensas para não se lembrar, senão, dos benefícios, porque sabe e lhe será perdoado, assim como tiver perdoado. Enfim, meus irmãos, o homem de bem respeita nos seus semelhantes todos os direitos decorrentes da lei natural, como desejaria que os seus fossem respeitados. Esses são alguns caracteres do homem de bem. Não é a relação completa com a? é claro, se nós olharmos no Evangelho, nós vamos ver que tem muito mais. Mas essas características, né, esses caracteres aí do homem de bem, nós podemos começar a praticar de alguma maneira, se nós quisermos alcançar a felicidade. E com esses ensinamentos em mente que eu falei para vocês que eu gosto tanto, certo dia, um irmão espiritual aproximou-se de mim né, e me intuiu. Falou, Vamos fazer uma música baseada nos caracteres do homem de bem. E com tranquilidade nós pegamos o violão, a caneta, né? Escrevemos a letra e a música também chegou simultaneamente. Essa música que eu vou cantar para vocês: O Homem de Bem, é né? o mesmo título, o Homem de Bem. Pratica a caridade pelo bem O homem de bem Vê sempre o interesse na justiça O homem de bem Pratica a caridade pelo bem O homem de bem Vê sempre o interesse na justiça. Não espera recompensa, não tem ódio nem rancor. Não distingue raça e crença, trata todos com amor. Ele é benevolente, olha todos como irmãos. A exemplo de Jesus sempre adota o perdão. O homem de bem pratica a caridade pelo bem O homem de bem vê sempre o interesse na justiça Ele nunca se envaidece nem esbanja o que tem Exercita a caridade praticando sempre o bem Trata todos com bondade, exaltando a moral, usa a sua autoridade, mas nunca pratica o mal. O homem de bem pratica a caridade pelo bem, o homem de bem vê sempre o interesse na justiça. Interroga a consciência se a lei não violou Gosta de ver respeitada toda a lei que Deus criou Sabe que a felicidade é um fruto que plantou Esta é a recompensa do grande trabalhador O homem de bem pratica a caridade pelo bem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 o interesse na justiça. E meus irmãos, a mediunidade que foi que nos envolveu para recebermos essa música foi a de audiência. A mediunidade de audiência é quando o espírito se aproxima do nosso espírito e intuitivamente ele passa a mensagem ali de mente a mente, é claro. E nesse caso também nós temos que levar em consideração o conhecimento anímico, quer dizer, o conhecimento que o meu próprio espírito já tinha dessa matéria, dessa desse é, desses caracteres do homem de bem, desse capítulo ser de perfeitos, que eu gosto bastante no Evangelho Segundo o Espiritismo. Então, foi a união aí dos dois, espírito encarnado e desencarnado, para construirmos, né, mais esse, fazermos mais esse poema e colocarmos músicas. Espero que vocês tenham gostado do homem de bem, e é o que nós temos que trabalhar nas nossas vidas, homens e mulheres, para sermos pessoas de bem. Porque sendo pessoas de bem nós conseguiremos praticar a verdadeira caridade solicitada pelo Mestre Jesus, confirmada pela doutrina espírita, que fora da caridade não há salvação. Paz e alegria em todos os corações, meus irmãos, e até a próxima.